Fala galera, tudo bom? Sou Maicon Gomes, toco violão de sete cordas e queria abordar aqui com vocês um assunto é, que é o uso das dominantes do acorde dominante no forró pé de serra aquele acorde com sétimo sabe? bem característico esse acorde aqui ó nesse caso aqui o do 7 ele essa é a introdução da música Casa Branca de Luiz Gonzaga e ela já começa a introdução com o um acorde de sétima menor que é o si bemol No caso, o si bemol é sétima menor de Dó Então ele já começa aqui ó. vem para começar a cantar né? e assim como essa tem várias outras um outro exemplo é o baião de Luiz Gonzaga também <SILENCIO> Aqui nesse caso, ela tem Mi7, ela tem Lá7, Ré7 e Si7. Ela é toda feita em dominantes.